Fala meus amigos, bem-vindos à taverna Pessoal, eu não vou nesse cara aí Nós vamos continuar aqui A missão principal, tá? Essa aqui é o muro de Alduin Então vamos lá eu já... eu... A última vez que a gente jogou Foi em live, a gente salvou o Wesber Vamos entrar aqui pra caverna E a nossa missão tá aqui Então vamos lá Então é o seguinte, gente O que é isso aqui? Não lembro se tudo. Gente, o cara tá indo com tudo, velho. Vai o trem devagar, meu filho. Cara maluco, bicho. Ó, oh, o cara aqui. Eu morreu. Eu peguei umas faquinhas legais, cara. E depois eu até te mo mostro pra vocês aqui, ó. Peguei umas faquinhas bem legais. Olha só. Tá vendo, ó? Essa faquinha aqui, que é um mod que eu instalei, muito legalzinha. E essa outra aqui, ó, Seeker Knife. E essa aqui dá... Vocês já tinham visto na outra gameplay que eu gravei lá, Dark Brotherhood. Mas vamos lá, gente. Ataca... É, daga de Og... ogro, orc, daga de orc. Vamos pilhar as coisas aqui. Ovo de pássaro, raiz. O que, é que tem aqui? Bora lá. Muita enrolação. Estou escutando a conversa. Salvar. Ah, o que, é que eu sei que é perigoso, cara? Eu lembro que aqui tem aqueles. uns insetos, cara. meio bizarro. É, early o que é isso aqui, velho? Que eu não lembro desse... Gente, tem tanto tempo que eu joguei Skyrim, que eu não lembro o que que tem que fazer Deixa eu ver aqui O que que tá falando? Na mão dele Legal demais Tá, ah, mas e aí filho, que que eu tenho que fazer? Tava naquele livro, cara. Ah, tá, beleza. Ele tá dando a dica agora. against return. to Ah, se virar todos os Para esse símbolo? Deu certo aí Presta atenção no que ele tá falando Vamos um com cuidado Depois, gente, eu vou até gravar um vídeo para vocês Que eu fiz algumas configurações aqui E me ajudaram Eu não, eu não ativo armadilhas, né Porque eu tenho muito, é... Muita furtividade, então eu não ativo Será que eles não vão passar não? Vambora gente, eu não... não vou preocupar com isso não Estão ouvindo aí Pois eu instalei alguns mods, algumas configurações que eu fiz aqui no jogo Depois eu vou ensinar para vocês como é que faz para melhorar o FPS do jogo e ajudou muito, gente. Eu tava com muito problema de desempenho. De vez em quando as minhas gameplays agarravam, cara. E, nossa, sinceramente, tava terrível. Gente, eu não lembro desse lugar. Tem muito tempo que eu joguei esse jogo, cara. Muito tempo. Aqui, ó. Finger of Death. Vamos usar. O cara que tinha uma armadilha aqui, eu ativei. Well Preservado, então vamos lá. Faz a sua mágica aí, espera Legal mesmo. Olha bonito, né? Vai, corta a mão aí. Eita, aqui. E aí? Então vamos. Tá bom, então. Celo com sangue. eu não tenho essa faca isso está errado. Descubra o segredo do muro de Alduin. Eu não lembro disso. Meu pai do céu. Preocupado o que, é que a gente vai achar aqui. gente, vamos ver o que vai rolar. Bonito, né cara, esses mods, cara, dá uma mudança bizarra mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem por aqui primeiro. Olha uma joia aqui, que não dá pra pegar. Vamos chegar aqui os Blades. Cadê o resto do pessoal? Vem logo, meu filho. Para de olhar isso aí. Então vem, filho. Vem, vem, vem logo. Eu tava escutando hoje a trilha sonora do Skyrim, cara. Por mais que a gente esteja enjoado por esses 10 anos escutando essa música, é muito top, cara. Na boa. Uma batalha aqui com o dragão. O portal de Oblivion. O que é isso aqui? uma batalha né que teve vamos ver o que ele vai falar para a gente aprender um pouco mais. Look, here is Aldrin. This panel goes back to the beginning of time, when Aldrin and the Dragon Cult ruled over Skyrim. Do Dragão governava Skyrim. Eles eram os donos do mundo vamos dizer assim. Here é is fallen from the sky. The os masters da the voice, are arrayed against him. So does it show how they defeated him? Isn't that O Oh The Akaviri were not a Everything is This here, coming from the of the Akaviri for Shout. Acho que é aquele grito que faz o, o dragão ter que é, descer, né? looking for a É isso mesmo, é o shout que probably right. I was hoping to avoid having to involve them in this. Vamos não os caras. O que, que você tem contra os caras? You é, do nothing but sit up on the sky or whatever it do. of power that they won't think about it. Have they tried to stop the civil war or done anything about Alduin? No. And they're afraid of you, of your power. Tá bom, tá bom, não Eu não tenho medo do meu próprio poder. Tá bom, não vamos deixar enfastado do nosso destino, não. Tá bom, a gente tem que parar melhor ver é sobre o Kripp. Good thing let you into their cult. Se não seria o mesmo modo para mim, SB... Lógico, você não é o Dragon Ball. Para ver os mais velhos, Talos, proteja você. Oh, gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Estão tá, vendo a conquista ali no cantinho? Eu não sei o que eu, que eu fiz. Eu só sei que eu consegui ativar as conquistas da Steam usando os mods. Ah, eu sei que eu tenho que voltar por lá, mas lógico que eu não vou voltar por lá, não tem nada, vamos ver o que tem aqui, tem uma Ah tá cara, aqui ó Acho que isso aqui tá modificado tá cara Olha que chique, velho. Olha, vamos colocar para ver como é que fica. Um pouquinho na luz. Olha aí, gente, que doido, cara. Vamos pôr a armadura. Opa! Oh, meu Deus do céu! Peraí, Isso. Vamos ver. Olha que massa, cara. Massa demais. Tá bom de.. Ir olhando o que tem aqui. Uma saindo aqui, uma aqui e outra aqui, cara. Pelo amor de Deus, é tudo a mesma coisa? É. Tudo igual. Só me certificar, né? Olha cara, que massa! Eu não, eu não sei, gente, se, se eu alterei alguma parada aqui Ou se era, assim, já Meio... uma coisa meio japonesa Sinceramente, deixa no comentário aí se é isso mesmo, cara Porque tá muito diferente do que eu lembro Também eu joguei isso aqui no, no Xbox 360, cara O gráfico na época, né? Não, não dá pra comparar, né, gente? Ó, tem alguém sendo atacado ali Aí, ó dá uma boa foto vamos lá no nosso objetivo tem que voltar lá na garganta do mundo, pelo que eu entendi alto roha bora lá seguimos vamos conversar com bacana Vou procurar ele aqui. Tá Aqui. Sky, wind, guys. Precisa aprender o grito usado para derrotar Aldo. Você aprendeu isso? Quem você está falando Isso foi gravado no muro. As blades, of course. Especializados em né? assuntos que mal entendem. Caramba, cara, que treta. Eu não lembrava disso. Não é possível tornar o Dragonborn da Você não aprendeu nada de nós? Você Nas blades Para ser usado for seus próprios purposes? Não, é salvar o mundo Vamos ver aqui uma, pergunta, uma resposta Os blades somente querem derrotar Estamos aqui novamente Alduin only reckoning assim seja é o algo em é meio da da, da... O é meio da não interferência the ah meu deus do céu tá rolando. Ah, o que, é que eu tenho que fazer? Wait. me. intemperate. Master reminded me of my duty. The decision whether or not to help you is not mine to make. E aí vai ajudar? Ele não sabe. A verdade é essa, né? Seu é um mentiroso. Eu but its words of power are unknown to us. We do not regret this loss. Dragonrend holds no place within the way of the é, voice. todas as palavras. O que, que tem de tão ruim? O do dragão. Sim. whole lives were consumed with hatred for dragons and they poured all their anger and hatred into this Tá. Por causa da raiva que está impreendida na parada Entendi, ia estar tá cheio de mal o negócio há muito tempo antes Mas não sou eu quem vai falar sobre eles a você Tá, mas quem vai? Ah tá. É o dragão lá no alto, lá, que é o dragão Bomzinho. Preciso falar com ele. Ready? You still ready. But, to the vamos resolver a parada logo? Ele vive em reclusão no topo da montanha. Ser autorizado a vida é um grande privilégio. Como faço para chegar? Tá bom. É aquele que limpa a, a, o tempo frio lá. Saca? Agora eu lembrei. Aí eu consigo subir a montanha. Então, arginheiro, arginheiro É, gente, depois que a gente conversa com ele lá Eu lembro que a gente tem que decidir se mata ele, não mata Tem um trem desse, cara, eu lembro, eu lembro de um negócio desse E eu, a gente tem que decidir isso Chegar lá nessa velocidade é ali, gente. Se eu bater ali, eu, eu fico tomando dano. Se essa galera chegar nessa lenteza lá, é sacanagem. É Olha lá, que moleza escurecendo. textura textura o fogo ficou muito legal, cara. Vai, ensina aí a parada. Tá bom. Vai, mostra o Ok. Deu outro, limpar o céu. Zé, quando tá chovendo essas paradas, você consegue limpar o céu. Vamos, prende a última. Agora passa o poder. This is your final gift de nós, Dragon Ball. Bem, passa o poder aí, mano. Esse é o dano, viu, gente? Eu pus um mod que mostra o dano. Vou colocar aqui. has não sei onde que tá mãe tá por aí sim vamos lá Só subir aqui. Vamos usar de novo aqui. Esse nosso aqui dá dano na gente. Vamos seguindo. Vamos ver quantas horas que são. A noite já, Vai vai. Do jaulo só que um é isso, gente? Que é isso aqui, uma cabra Coitado, morreu por gelada. congelada, congelada, é cai congelada, então. Seguindo aqui, gente. a sacanagem, velho. Toma, eu não gosto desse bicho, cara. Ele dá um dano danado. Vai ter mais, vai ter mais. Cara, até subir lá em cima, tá lá, palhaçada danada, viu? Vai, Calma! toma. Porra, bicho, eu não gosto desse bicho Tá voando ah, aqui, gente Pelo amor de Deus Aurora, Boreal Comendo Antes de eu falar com ele Eu vou esperar o tempo passar Porque senão vai ficar muito escuro eu Não sei se aqui em cima também Vai ficar escuro Mas... Opa, toma você, toma. Vem cá, vem cá, tá fugindo, toma. Vai. Tá vendo como é que o meu personagem tá segurando as facas, né? Ó. Depois eu mostro pra vocês que mod que é esse. Caralho, esse shout faz um barulhão. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Uff! Cara, eu vou encontrar com bacana aqui, velho. Eu sei que vai ter que uma fight aqui. Eu não sei como é que vai ser esse fight. Aqui ó, chegamos mais uma nevasca aqui. Vamos ver se para. Só com um shout básico. Para. Não precisa do mais forte, não. Ah, legal, cara. Bom que ajuda. Quando a gente, o tempo tiver garganta do mundo, tá o bichão ali, ó. Vou salvar a parada aqui, gente. Vamos ver qual que é. Aí, ó. Fala aí, velho. Beleza? Parthenax. Esse aí, quem não sabe, é a voz do Super Mario, tá, velho? Pra quem não sabe, eu quero saber. Eu acho que você já sabe. Você fala Dovakin. Ok, vamos lá, porque já vive sozinho. O que, que você vive aqui? Baloch, hum. ajudas menores. Não tô entendendo nada. Ok, eu preciso aprender o ruína do dragão. As formalidades que devem ser observadas quando... Ah, beleza, hein? Fala aí qual que é a formalidade Ok Tá bom Manda ver Usei a palavra de poder de. Tá, eu vou ter que. Ir. Cadê a. Ah, sim, beleza. É para eu aprender aqui, gente. Fogo. Beleza. Acabar de enviar aqui para equipar. Pronto, uso o grito álido de fogo nele. Então, pera aí, gente. Deixa eu fazer um negócio: fogo, fogo. Vou salvar, né? Vai que eu uso nele e começa a me bater. Toma. Nossa, mas aí pertinho da boca dele, meu Deus do céu. Não fácil. O que você gostaria de perguntar? Sei nada. Ah, I have respected you, broda. Broda. Embarção. You would not come all this way for Timvak with an old Dova. No. Um. Cara, eu não consigo lembrar. Depois que a gente aprende o shout, o que que a gente tem que fazer? Tá, ah, como você sabia que eu vim pela ruína? Você sabe a parada ou não? no. It cannot. Ah, eu lembro que você tem que ir no meio do gelo, cara. Entendeu? Você tem que aprender com o cara. Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que é isso. Our Hadrimay, our minds cannot even. Ó, meu aprendizinho. All in good time. Cara. Se não é de saco, é foda. Eu quero, eu quero matar o Alduin. Notado a pegada e difícil como esperado no caso do primogênito. Porque ele vai destruir o mundo. Tá, vamos lá. Deve acabar a tempo. Ah, talvez sim, né? Partunax. Eu não vim aqui para ter um debate. É, eu também não. Então tem muito a aprender sobre os doves. Não is nothing but sentido só arma é os gritos são gritos a ah, gente a mesma coisa É um debate de filosofia top ah, vamos vamos I will answer your question. Então vai lá, responde Você sabe por que eu moro aqui? Não, não sei, cara não, Nunca pensei nisso é A maior montanha no Skyrim ah. Nossa, cara, que falação meu Deus do céu Fazendo um grito? Nikron Se fosse assim você não estaria aqui hoje Buscando para derrotar é, Realmente ele não foi derrotado Paralisaram o Alduin Mas não foi suficiente ah, é o Elder Scroll. Eu usei para é o desenviar ele para o futuro. lost. I better. sempre adiante. Um dia ele iria aparecer. É, mas em tese se ele está no futuro, mais que o futuro ele ia continuar, porque ele não fica paralisado no tempo. Que é por isso que eu vivi aqui, por milhares de anos mortais, eu esperava, eu sabia onde ele ia surgir, mas não quando. Então, eu não sabia quando, beleza. Tide Krent. O tempo estava estilhaçado devido aos antigos notifes fizeram aranáldo, hein? Se me trouxer o é o manuscrito, o Elder Scroll, romper o tempo, talvez você possa voltar a moldá-lo, unido com outra extremidade. Entendi. Ah, beleza. Entendi. Então tem que voltar no tempo para eu aprender o, o grito lá atrás. Hum... Não, eu não sei nada do que aconteceu Você é provavelmente melhor informado do que eu engenheiro pode saber de alguma coisa Ok, então tá, gente Tá, beleza, o que eu devo fazer Traz aqui para ele Vamos pra frente woman ah, gente nossa cara é muita i the way of the but to understanding it is called Force in your tongue, but as you push that is. Let its meaning fill you, Sum Arc Mor. You will push the world harder than it pushes back. Which is you, Dovakin. Fade in your tongue. Todos mortais verecem um tempo, mas o espírito continua jovem. Onde a carne mortal pode murchar e morrer e o espírito permanece. Espírito eterno adicionado. Será que dá para eu ter os três? Poder é tudo novo, poder inerte à e você vai queimar, e você vai poupar. É uma interna Chama. Vamos ver aqui. Bom, teoricamente acho que são poderes aqui. Não. Deixa eu ver. Chama interna. O grito alho que o fogo causa 25 mais dano. Ah. pessoal, obrigado por, por assistirem até aqui um abraço a todos, até a próxima não se esqueçam de comentar, se inscrever aqui no canal para acompanhar as outras gameplays um abraço a todos, tchau pessoal